Eu vou estar aqui ensinando a você como instalar o Photoscape E vou estar deixando o link do, do download na descrição do vídeo Pra vocês baixarem aí Então vamos lá Aqui é o, vai ser o site Eu Vou clicar aqui ó Esse link aqui vai estar disponível na descrição do vídeo aí Vocês vão lá embaixo e vocês vão ver é, Aí só dar um clique aqui E esperar o download Aí ó. Enquanto isso, enquanto faz o download aí. bom pessoal acabou de baixar aqui é, agora vou ensinar vocês a instalar vocês vão lá mostrar na pasta de onde que está aí aqui o meu ficou aqui ó vocês vão aí, calma aí fecha isso aqui vocês vão vir aqui ó dois clique permite sim Então vai aparecer isso aqui você vem aqui ó desmarca essa caixinha aqui para não baixar esse troço aqui você já tem o Chrome aí avança espera pronto se você clicar aqui de marcar essa caixinha aqui aí ele não vai abrir mas se você clicar, deixar marcado ela vai abrir vamos apertar aqui mas não vou deixar ele para abrir agora vou dar um finish aqui vou abrir uma página aqui ó sempre abre pronto agora a gente abre aqui Pronto pessoal, tá aí ó, tá instalado, só vocês curtirem aí, editar aí a ex, exigição, ex, ex, ex, ex, ex. pronto, é só isso pessoal, até a próxima, se inscreva no meu canal, deixe o like, comente, qualquer dúvida aí, deixe no comentário aí embaixo, valeu, até a próxima, valeu, show!